Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Apresentaremos aqui o chamado primeiro teorema do isomorfismo, na sua versão heterogênea, isto é, para álgebras com múltiplos gêneros. Você deve estar se perguntando se haverá também um segundo teorema do isomorfismo, um terceiro. A resposta é que sim. Mas enquanto todo mundo concorda com relação ao enunciado do primeiro, dependendo do livro em que você olha, o segundo é trocado com o terceiro. Todos estes resultados foram demonstrados inicialmente no contexto de classes de álgebras particulares, como a classe dos grupos. No entanto, como notou a matemática Emmy Netter, os resultados podem ser formulados de uma maneira muito mais geral. Muito bem. Se, ao invés de homomorfismo sobre álgebras heterogêneas, consideramos simplesmente uma função H entre dois conjuntos A e B, é muito fácil ilustrar o enunciado deste teorema. Primeiro, colete a imagem inversa de cada um dos elementos do conjunto B dentro do conjunto A. Este objeto é a imagem desses outros três. Esse outro objeto é imagem desses outros dois, e este objeto é imagem daquele outro. Obtivemos uma partição do conjunto A. Se ao invés desta partição agora consideramos um objeto só como representante de classe, temos um novo conjunto, que é num certo sentido semelhante ao conjunto A original. E se agora consideramos dentro do codomínio B da função H apenas a imagem dessa função, temos um novo conjunto bastante semelhante ao conjunto B. Vamos agora ressaltar as similaridades entre esses quatro conjuntos usando cores para identificar cada um dos objetos da imagem da função H. Neste caso, vermelho, azul e laranja. Ora, está claro que existe uma conexão entre o conjunto A e este outro conjunto que é a ele similar, a saber, o quociente do conjunto A pelo núcleo da função h. O conjunto A está ligado ao seu núcleo pelo morfismo quociente canônico, que leva cada um dos elementos na classe de equivalência à qual ele pertence. Do outro lado, os conjuntos similares, B e a imagem do conjunto A pela função H, estão obviamente ligados pela função de inclusão que leva cada um dos objetos da imagem nele mesmo, dentro do conjunto B. O que o teorema garantiria neste caso é a existência de uma função que liga a classe de equivalência de um certo objeto à imagem desse objeto via função H. Não é difícil ver que tal função I é bijetiva, por construção. Mas ainda, observe que o morfismo quociente é obviamente sobrejetivo e o morfismo inclusão é obviamente injetivo. Portanto, o teorema nos diria, neste caso, que para toda H existem três funções, F1, F2 e I, que h pode ser reescrito como a composição de f1 com i com f2 onde f1 a última função aplicada é injetiva no nosso diagrama ela correspondia à inclusão f2 a primeira função aplicada é sobrejetiva no nosso diagrama ela corresponde ao morfismo quociente e muito importante a função i que devemos construir é bijetiva se tomamos as funções f1 e f2 como no diagrama abaixo, a saber, f1 é a inclusão e f2 é o morfismo quociente, o teorema garante a existência da função i bijetiva tal que a função h de certa maneira possa ser fatorada como a composição dessas três funções. Toda a dificuldade aqui reside, portanto, se é que há alguma na construção da função i, a seguir, representarei esse mesmo diagrama de forma esquemática para poder generalizá-lo de funções para morfismos indexados e para homomorfismos heterogêneos. Assim, tínhamos uma função h entre os conjuntos a e b. A partir de a, definimos o seu quociente pelo núcleo da função h e, em B, selecionamos a imagem do conjunto A pela função H. O que mostramos no diagrama anterior, para um caso particular, foi que a função H pode ser fatorada em termos da composição de três funções, uma delas sobrejetiva, a outra delas injetiva, muito bem definidas, e uma terceira, bijetiva, que devemos construir. Ao trocarmos os conjuntos A e B por conjuntos S indexados A e B, a função H deve ser trocada por um morfismo S indexado de A para B. Nesse caso, contudo, o morfismo quociente também é S indexado e o mesmo vale para a relação de equivalência definida por esse quociente e a partição correspondente, que devem ser ambas S indexadas. Portanto, aqui temos mais um morfismo S indexado. É claro que a imagem do conjunto S indexado A pelo morfismo S indexado H é ela própria, um conjunto S indexado. E onde antes falávamos de função inclusão, temos agora o morfismo inclusão S indexado. Neste contexto, o nosso resultado agora afirma que existe um morfismo indexado bijetivo, a saber, um conjunto indexado de funções bijetivas, tal que a composição S indexada destas três funções é igual ao morfismo S indexado H original. Até aí, nenhuma grande novidade. Para simplificar um pouco aqui a notação, eu vou omitir essa parte, assumindo que você sabe de qual função inclusão que eu estou falando. O passo mais desafiante é o próximo. Ao invés de um morfismo S indexado do conjunto S indexado A no conjunto S indexado B, eu vou considerar um sigma homomorfismo da álgebra A caligráfico na álgebra B caligráfico, álgebras das quais o conjunto A e o conjunto B, respectivamente, constituem os domínios. Neste caso, os morfismos indexados passam a ser homomorfismos. O resultado em questão afirmará que o homomorfismo H entre duas álgebras heterogêneas A e B pode ser fatorado em termos de três outros homomorfismos, em particular pela construção de um isomorfismo entre a álgebra que resulta do quociente da álgebra A caligráfico pelo núcleo do homomorfismo H e a subálgebra da álgebra B caligráfico produzida pela imagem direta da álgebra A caligráfico via homomorfismo H. Este é, precisamente, o anunciado enunciado do primeiro teorema do isomorfismo. Dois casos particulares deste teorema são dignos de nota. No primeiro deles, considere que o homomorfismo entre A e B é injetivo. Neste caso, o núcleo do morfismo indexado H é a mais fina das relações de equivalência, a saber, a identidade. Portanto, o morfismo cociente simplesmente mapeia duas álgebras isomorfas e podemos, assim, dizer que o isomorfismo do teorema pode ser obtido diretamente a partir da álgebra A original. Isto é, a álgebra heterogênea A é isomorfa a uma subálgebra da álgebra heterogênea B. O corolário B, por outro lado, nos sugere a consideração de um homomorfismo sobrejetivo entre as álgebras heterogêneas A e B. Ninguém fica de fora da imagem e, portanto, a inclusão é, de fato, a identidade indexada na álgebra B. Assim sendo, o isomorfismo construído pelo teorema, de fato, pode ser colocado entre a álgebra B e o quociente da álgebra A pelo núcleo do homomorfismo H sem precisar do passo intermediário pela subálgebra de B induzida pela imagem direta de A. É muito interessante observar que, de fato, é possível demonstrar versões mais fortes dos resultados anunciados nestes corolários, indo assim além do primeiro teorema do isomorfismo. Escrevemos como um se si, então, em cada um dos dois casos: mas é possível demonstrar um se e somente se, a saber, considerando uma sigma subálgebra qualquer da álgebra B, podemos dizer que A é isomórfico a esta subálgebra se e somente se existe um homomorfismo injetivo h de A em B. Semelhantemente, dado um sigma quociente qualquer da álgebra A, podemos construir um isomorfismo daqui para a álgebra B, se e somente se existe um homomorfismo sobrejetivo de A em B. O primeiro teorema do isomorfismo possui imensas aplicações na prática. Não se esqueça de seu enunciado.